Outra forma de dobrar a calça jeans, bora? Pega a sua calça jeans, dobra no meio. Aqui, ó, sempre com o bolso pra fora, tá? Pra ficar fácil de você identificar qual é a sua calça. Né? Aí, você vai pegar esse ganchinho aqui, ó, rabeta aqui, não sei como é que o povo chama, cavalo, cada um chama de um jeito, né? Bota pra dentro assim, tá? Pra que isso aqui, ó, fique reto, tanto a perna até lá em cima pega o pé da calça e traz até aqui para poder segurar esse cavalo da calça. Dobra mais uma vez. E aí, você tem calças lindamente dobradas para colocar no seu armário e pode até fazer pilha de calça, porque calça jeans não amassa, dá para dobrar.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 pego e reponho aqui. Aqui só fica tudo que está aberto. Gaveta bagunçada nunca mais! Comece tirando tudo da gaveta e agrupe tudo que é igual. Lápis com lápis, caneta com caneta e coloque perto o que você usa também, apontador com lápis. E para que isso tudo não fique sambando dentro da gaveta, utilizar algumas divisórias de gaveta também faz toda a diferença. Deixe a mão numa gaveta de escritório, tudo o que você for precisar para trabalhar ou estudar. Prontinho! Perfeito! Ele vai salvar a sua limpeza. Nunca use produtos de limpeza sem ser um borrifador. Por que, Priscila? Primeiro de tudo, tá? Em geral, a maioria dos produtos de limpeza que a gente compra, eles são feitos para serem, serem usados de forma diluída.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 Essa dica hoje vai é para você que tem um espaço pequenininho entre a sua máquina de lavar e algum outro lugar, talvez uma paredinha, aquele cantinho que a gente não consegue aproveitar bem. Agora você vai conseguir. Esse carrinho daqui é um carrinho multiuso que tem rodinha que desliza para lá e para cá e ele é bem fininho. Ele cabe naqueles buraquinhos do lado da máquina de lavar, do lado do seu fogão. Então ele pode ser um ótimo, ele pode gerar um ótimo aproveitamento de espaço. Na tua lavanderia, para produto de limpeza, para produto de lavanderia, ou mesmo do lado do seu fogão, para colocar os temperos, óleo, azeite. Dá uma olhadinha só.